não sei você, mas são poucas as pessoas que conseguem realizar o sonho de fazer uma viagem com a família, de poder passear, de trocar o carro, comprar um carro novo e até mesmo dar uma entrada no financiamento para comprar o seu imóvel. No vídeo de hoje, eu quero te dar 7 dicas. Anota aí, são 7 dicas e com certeza se você seguir, vai conseguir mudar a sua vida. é Márcio Guimarães, se você não me conhece eu sou corretor de imóveis, empreendedor e também especialista quando o assunto é ajudar as pessoas a conseguir realizar o um sonho, e às vezes o sonho é comprar um imóvel, a maioria das pessoas que me mandam e-mail, me mandam whatsapp, elas acabam escrevendo aqui os depoimentos delas, e aqui nos comentários do vídeo, eu percebo que a maior dificuldade das pessoas é por elas ganharem pouco, e muitas vezes as pessoas que ganham pouco é, muitas não, eu vou dizer que quase 100% das pessoas que ganham pouco, elas acreditam que elas não conseguem realizar os seus sonhos, elas não conseguem juntar um dinheiro, ficam limitadas. E eu vou te dizer uma coisa que a maior, o maior problema que essas pessoas têm e se você está passando por isso é que nós nos limitamos realmente a tudo aquilo que nós acreditamos estou dizendo isso porque eu também já fui uma pessoa como você e eu também já ganhei muito pouco mas nem por isso eu deixei de acreditar nos meus sonhos e quando nós falamos aqui em juntar um bom dinheiro para realizar o sonho comprar um imóvel trocar de carro fazer uma viagem parece um sonho muito distante parece impossível às vezes você ganha lá um salário mínimo lá mil reais né 990 e poucos reais é o salário mínimo você tem as suas dívidas você tem todas as contas para pagar e você não consegue dinheiro eu posso te dizer calma aí eu já vou entrar nas sete dicas que isso está dentro da sua cabeça eu quero que você pegue um papel uma caneta exatamente agora porque são sete dicas importantes que você vai precisar anotar se realmente você quer mudar de vida e se realmente você tem o desejo de ser uma pessoa diferente ser uma pessoa mais bem sucedida e eu já posso até te adiantar que a sétima dica, ela é f***. São poucas as pessoas que ensinam e que mostram e que falam sobre ela. E eu tenho certeza que por mais que você ganhe pouco, por mais que você não tenha aquele salário dos sonhos, você consegue juntar um bom dinheiro para conseguir realizar os seus sonhos. E a dica número 1 um é para você juntar dinheiro mesmo ganhando pouco, ter um objetivo muito forte. Ter objetivo é isso mesmo você precisa primeira coisa independente do salário que você ganha você precisa ter um objetivo muito forte além de você ter um objetivo não é só apenas pensar no seu objetivo a ah, beleza eu quero comprar uma casa não você precisa anotar isso e nós vamos buscar isso e você vai buscar isso assim como eu fiz com os objetivos que eu venho tomando primeira coisa que você precisa fazer é você Acreditar nos seus objetivos. Todo dia que você acordar, você precisa olhar para esse objetivo e dizer: Exatamente isso que eu quero. A segunda dica que eu quero deixar aqui para você, para você conseguir juntar dinheiro, anota aí: crie hábitos novos ou modifique seus hábitos. Por que mudar hábitos? Gente, Para você hoje criar um bom hábito, você precisa de pelo menos 21 dias. Guimarães, como é que eu crio um hábito? Você cria um hábito automaticamente fazendo a mesma coisa por 21 dias, pelo menos, seguidamente, por mais que você não queira. O hábito de 21 dias, essa teoria dos 21 dias, não é uma coisa inventada por mim ou por algumas pessoas que você já ouviu pela internet. Isso são hábitos, na verdade, é uma ciência milenar de culturas muito antigas e que foi confirmado por neurocientistas, ah, em 1950 mais ou menos, que pessoas, elas conseguiam ter um novo hábito, criar uma nova informação no seu cérebro, na sua mente, né, no, seu, no seu cotidiano, depois de 21 dias seguindo aquela, aquela rotina. Então se você quer juntar o seu dinheiro, não é de um dia para o outro que você vai conseguir ter o hábito de juntar ou de economizar, eu já vou falar aí mais para frente sobre as outras dicas, mas a primeira coisa que você precisa é primeiro ter o seu objetivo e depois de você ter o objetivo, você criar um hábito de justamente conseguir buscar esses objetivos que vai vir agora na sequência da dica número 3. As pessoas, elas desistem dos seus sonhos, elas elas desistem porque na verdade não é, elas são imediatistas. O hábito, ele leva 21 dias e hoje as pessoas querem as coisas tudo de um dia para o outro. Quer ver um exemplo? Há muito tempo atrás eu fumava, né? E não critico ninguém que fuma mesmo sendo um, um hábito ruim, mas se você quer parar de fumar, não é de um dia para o outro que você vai parar. Eu não parei de um dia para o outro. Eu tomei uma decisão eu tive um objetivo, e esse objetivo eu busquei e criei o hábito de não fumar. Então, como eu tinha o hábito de sempre levantar e acender o cigarro, de comer e acender o cigarro, eu comecei a criar um outro hábito de fazer outras coisas com meu objetivo muito forte na minha mente, e aí sim eu consegui deixar. Isso é apenas um exemplo, um pequeno exemplo, um pouco até que ridículo, mas muito importante pra você. E já aproveitando que eu acabei comentando aqui sobre um hábito errado que eu tinha, deixa eu contar rapidinho a minha história. Logo que eu terminei o meu segundo grau, eu eu já comecei a trabalhar e comecei a fazer o meu dinheiro. Eu vi o dinheiro nascer na minha mão. E eu não poupava dinheiro, na verdade eu ganhava e gastava dinheiro. Eu realizava pequenos sonhos, vamos dizer assim, que era de conquistar algo imediato. Eu não achava que poupar era uma coisa boa, eu precisava aproveitar o momento. E o que eu não percebi é que poupar dinheiro é sim realizar sonhos por muito mais tempo isso eu fui aprender com muito muito tempo depois porque eu entrei em dívida fiquei completamente endividado na verdade eu casei só passando rápido pela pela história e levei esses hábitos errados para minha casa para minha família que era justamente gastar tudo aquilo que eu ganhava aproveitava a vida viajava trocava de carro mas era tudo sem pensar se eu ganhasse mil eu gastava mil se eu ganhasse dez mil eu gastava dez mil era assim que funcionava a minha mente e, claro perdi carro perdi trabalho perdi salário perdi minha dignidade, perdi minha paz, perdi minha saúde, né? E a gente vai perdendo muito com tudo, né? Com quando a gente entra nesse turbilhão de dívidas. Você precisa realmente entender isso que a economia, juntar dinheiro independente do salário que você ganha, ela realmente é muito importante. Então você precisa sim seguir essas dicas, porque eu tenho certeza que ela vai conseguir mudar a sua vida se eu tivesse alguém lá atrás me dando esses conselhos que hoje eu acabo seguindo. Com certeza eu teria uma vida completamente diferente, completamente melhor daquela que eu realmente tenho, que hoje eu caracterizo, gosto da vida que eu venho tendo, mas passei por muitas dificuldades, talvez que eu não precisasse passar. E se passei, tem uma carga, alguma coisa que eu possa ter de experiência para poder falar e apresentar para você. E a terceira dica, a terceira dica também eu quero que você anote aí. Você sabe quanto você ganha? isso mesmo quanto que você quanto que você recebe você tem um salário com certeza se você é funcionário você tem um holerite, um ou se você faz algum trabalho para alguém se você é autônomo eu não sei o quanto você ganha pare não precisa responder para mim e agora me respondo uma outra pergunta quanto que você gasta isso mesmo quanto você ganha e quanto você gasta se neste meio tiver aqui um valor e esse valor subtraído sobrou alguma coisa esse que sobrou é justamente o quanto você ganha você recebe o um valor e paga muita coisa desse valor. E o que sobra no final do mês é exatamente o quanto você ganha. Tem um saldo positivo? Se tiver um saldo positivo, eu vou pedir para você continuar na sequência dos vídeos que eu vou estar tá postando e eu vou te ensinar como você pode fazer este dinheiro que está sobrando virar um ativo para você e melhorar a sua vida. Mas se ele não está sobrando, se você está tendo prejuízo, está empatando ou está gastando mais do que aquilo que você recebe, Rapaz, você está em grandes apuros e eu tenho certeza que esse vídeo é para você e você já está na terceira dica e vamos passar para a quarta dica porque com certeza você precisa dela. A quarta dica para você conseguir juntar dinheiro mesmo ganhando pouco é anote tudo que você gasta, o que você recebe, o que você gasta. Guimarães, como é que eu faço isso? Eu faço isso. Eu já aprendi algum tempo atrás e anoto exatamente tudo aquilo que eu gasto. Eu vou na padaria, compro um chiclete, eu ponho lá que eu comprei um chiclete por R$1,50. Eu vou no, no mercado e gasto 50 reais com alguma coisa, eu boto lá mercado com alguma coisa. Por que isso? Você vai ver que você vai estar criando o hábito, lembra criar um hábito, que é a segunda dica, você vai criar o hábito de conseguir anotar e saber exatamente quanto você gasta quanto você está gastando, porque quando você recebe um valor mil reais e você não sabe o que você está gastando, você sabe que precisa pagar teu aluguel, você sabe que precisa pagar alguma continha, você sabe que precisa ajudar isso e aquilo, mas você não sabe exatamente quanto você gasta e você precisa saber exatamente quanto você custa. Bom, você, a primeira coisa que você vai fazer é pegar teu celular e no celular tem bloco de notas, todo smartphone tem. Você vai colocar ali, por exemplo, hoje, hoje é terça-feira, então eu vou pegar terça-feira, vou colocar lá que eu fui almoçar e gastei lá 27 reais de almoço. Okay. Almoço, 27 reais. final do dia, você vai pegar essas informações e você vai jogar na tua planilha. É fácil, gente, arrumar uma planilha. Se você não tem computador em casa, você pode usar pelo Google mesmo, pela Google Drive, tem lá planilha. Cria lá duas colunas, despesas e receitas. Despesas você vai lançar tudo o que você gastou. E nas é, receitas você vai colocar o quanto você ganhou. Gente, vamos lá. A quinta dica ela é o seguinte: você precisa analisar e tomar decisões. Guimarães, como assim? Pô, na quarta dica agora, acabei de dizer que você precisa anotar e colocar na coluna lá o que você gasta. O que, que você vai fazer? Para você ter uma visão melhor de tudo aquilo que você tá gastando e está recebendo, você cria grupos. No final do mês, você vai precisar analisar da seguinte forma. Por exemplo, casa. Tem coisas que você vai poder tá lançando ali e ver que você gastou com TV por assinatura, que você gastou com internet, que você gastou com um telefone, que você gastou com um mercado, opa, mas peraí, isso aí é uma qualidade de vida que eu tenho, eu não vou diminuir, beleza você sabe exatamente quanto você ganha e quanto você gasta para manutenção da sua casa, mas por exemplo, despesas extras, com um sorveteria, você gastou 200 reais esse mês, você não poderia economizar esses 200 reais, ou 100 reais, ou 50 reais ou 10 reais, que seja qualquer valor, você pode por exemplo ter uma, uma categoria de carro, você pode ter por exemplo uma categoria de transportes, por exemplo, quanto que eu gasto de Uber esse mês, quanto que eu gastei no mês passado poxa eu gastei com Uber 200 reais 100. reais para isso eu fosse de ônibus quanto que eu gastaria Pô, posso economizar e dessa forma você consegue tomar as decisões mais certas e mais corretas para que você possa economizar dinheiro para que você possa juntar aquilo que vai sobrar no final do mês lembra que nós falamos para que a gente possa seguir com os outros vídeos que nós vamos estar falando aqui pela frente de como você vai aplicar como você vai juntar e como você vai fazer para multiplicar o seu dinheiro então essa quinta dica é a quinta dica né né? Quinta dica, juntar o dinheiro exatamente quanto que gasta. As, é a quinta dica que é analisar para tomar decisões. Eu fiz minha colinha aqui, gente, tá bom? Senão eu acabo me perdendo na sequência e eu preciso realmente passar essas informações para vocês exatamente certinho. Então tome decisões certas com as informações corretas que você, com a correta que você está lançando todos os dias na sua planilha. Tá bom? E antes de eu falar sobre a sexta e a sétima dica mais importante eu quero pedir pra você pra você não se esquecer em clicar aqui embaixo em gostei do vídeo pra você dar um up vou fazer o seguinte ó vou fazer vou me comprometer aqui com vocês se esse vídeo chegar a pelo menos 200 curtidas 200 curtidas eu vou criar uma planilha e vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo assim que completar as 200 curtidas pra é pra te ajudar a você conseguir lançar todas as informações e pra você me ajudar se você está gostando também do vídeo me ajudar a crescer dentro da comunidade eu tenho uma meta de chegar a 30 mil inscritos até agora no final desse ano de 2020 então vamos lá se você está assistindo esse vídeo e não se inscreveu clica aqui embaixo em se inscrever no canal gente me ajuda e aperte o sininho para receber as notificações porque você vai precisar já que você está aprendendo a como economizar dinheiro aí para realizar os seus sonhos. E qual é a sexta dica? Vamos para a sexta dica de hoje do vídeo. Não limite o seu potencial, gente. A maioria das pessoas, elas têm o costume, que é o mau hábito, hein, de se vitimizar. Ah, eu não consigo, eu ganho pouco, eu não vou conseguir realizar isso daí, não é para mim. Gente, nós nos limitamos a tudo aquilo. Lembra que eu comentei no vídeo? Você se limita ao que realmente você pode. Se você tem um sonho alto, você vai conquistar ótimos e altos sonhos se você tem um sonho pequeno você sempre vai conseguir ser a pessoa pequena eu aprendi que pra gente mudar o nosso resultado se você quer mudar se você quer ser uma pessoa diferente nós precisamos ter atitudes diferentes se eu hoje tenho uma atitude por exemplo de ficar em casa de assistir ou ir para o trabalho voltar a assistir um netflix e não conseguir evoluir eu vou continuar tendo os mesmos resultados que é ter o meu salário no final do mês e pagar minhas dívidas e não conseguir realizar nada. Mas se eu quero algo mais, eu quero, por exemplo, viajar no final do ano, eu quero ir para a Europa, eu quero comprar um carro, eu quero trocar de carro, eu quero dar entrada no meu apartamento, eu quero financiar, eu quero comprar à vista... Você vai precisar fazer alguma coisa melhor, então não limite, você tem mil e uma opções de dar certo nesse, nessa vida, você só não dá certo se realmente você não quiser que você dê certo. E a sétima dica mais importante do vídeo de hoje para você conseguir juntar dinheiro mesmo ganhando pouco é Crie um ativo além da sua renda, isso mesmo Criar um ativo é criar algo que possa, além do que você tá juntando por mês Você consiga aumentar e potencializar ainda mais Se você junta 100 reais por mês, você vai conseguir no final do ano 1.200 reais Mas se você, ao invés de juntar 100 reais, você também consegue mais 900 reais E você consegue aí 1.000 reais por mês Quanto que você vai ter no final? mil reais ao invés de 1.200, 12 mil reais fora juros composto, você consegue alcançar os seus objetivos muito mais rápido. Mas como é que você faz isso? Bom, você faz isso conhecendo estratégias de ganhos rápidos e com isso você potencializa ainda mais aí as suas economias. E como é que você vai fazer isso? Bom, eu vou te apresentar o Rafael, eu vou deixar o um link aqui embaixo dessa, na descrição o primeiro link da descrição desse vídeo, onde o Rafael te mostra algumas dessas estratégias assiste o vídeo dele até o final, eu tenho certeza absoluta que isso vai mudar a sua vida. E eu vou ficando por aqui, eu agradeço muito, mas muito mesmo a sua audiência. Vai aparecer dois vídeos aqui no final, um eu indico para que você possa assistir, o outro é o YouTube que tá te indicando e eu agradeço muito de coração a todos vocês que me escrevem. continue escrevendo e clica aqui embaixo no link, isso vai mudar você e a sua vida. Vamos lá, tô te esperando. Tchau, até mais! Fuck!